Salve Jorge Benjó, -Jor. hey, uh, uh, uh, De la blonde. Por causa de você, batendo meu pito pertinho, quase calado. Coração apaixonado por você, Menina. menina não sabe quem eu sou, Menina. Que não quero meu amor. Mas você passa e não me olha. Mas eu olho pra você. Você não me diz nada. Mas eu digo pra você: Você por mim não chora? É, Você por mim não chora? Você bate em meu peito Pertinho, quase calado Coração apaixonado por você Menina, menina Que não sabe quem eu sou Menina, que não quero o meu amor Mas você passa e não me olha Mas eu olho pra você Você não me diz nada Você. você por mim não chora Mas eu choro por você Você por mim não chora